A ameaça de Leopoldo avança a primavera norueguesa. O comando alemão completa os preparativos para a operação Barbarossa, o ataque à União Soviética. Vários ensaios terão lugar na Noruega. Como parte destes preparativos, o canhão de longo alcance Leopoldo será usado para atacar as posições da resistência norueguesa, antes de levá-lo para a frente leste. O objetivo dessa missão é neutralizar essa perigosa arma. Oficial, isso é tudo que sei. Vão se aproximar da zona pelo noroeste. Encontre um caminho que dê acesso ao canhão. E acabe com ele. Um caminhão virá resgatá-los ao noroeste. Esse canhão não deve voltar a disparar. Por favor, tenha cuidado. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliturando Jogos. Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas. Hoje na missão 6. Este é o sétimo vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, é só conferir a playlist correspondente. Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas e aos sábados. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos... Inscreva-se e ative as notificações. Muito bem, rapazes! O plano é o seguinte. Vamos atravessar as ruínas e colocar uma bomba no ponto marcado para destruir o blindado. A explosão chamará a atenção dos inimigos. E devemos aproveitar essa brecha para seguir até o canhão. Entendido? Yeah, yeah. Em frente! Muito bem, vamos utilizar o rádio para solucionar este primeiro problema. Uhum. Uhum. Okay, sir. Consider it done. That's easy. Agora é só invadir pelo outro lado. That's easy. Okay. Consider it done. Come on. Just leave it to me! Come on over! That's easy! Pronto, já podem subir todos! Uhum! -huh. Yep! Coming! I'm coming! Just leave it to me! Ah! Affirmative, sir! Coming! Uhum! Ah! Uhum! -huh. Uh -huh. E agora vamos utilizar um combo bastante eficiente. O radinho do boi na verde e a armadilha do sapador. I'm coming. Okay. I'll be right over. Fine, sir. Mhm. Uh -huh. Yes, sir. Understood, sir. I'll be there in a moment. Coming over. Mhm. Uh -huh. Okay, sir. Mhm. Uh -huh. Just leave it to me. I'm yes, said, sir. Here. Já era. Consider it done. Oh, That's easy. Coming. Beleza. Coming. E vamos em frente. I'll be right over. Coming over. Consider it done. Okay. Come over. Yes, sir. Yep. Yeah. I'll be there in a moment. Fine, sir. Understood. Tô sir. A bomba. Affirmative, sir. I'll be there in a moment. Mm-hmm. Uh -huh. Okay. Opa! Corre que ele está vindo. That's easy. Fine, sir. I'll be right over. Fine, sir. Yes, sir. Obliterate! Just leave it to me. Yep. Mm -hmm. Right. Yep. I'll be right over. Ein Verletzter. Ein Verletzter. I'll be there in a moment. Entra, let's start! Yes? Vamos, vamos! Coming. Right. Okay. Yep, yep. I'll be right over. Yes, Eles start. estão voltando! Corram! That's easy. Yes, sir. Fine, sir. Consider it done. Plantando yep. outra bomba. Understood, sir. I'll be there in a moment afirma senhor. Just leave it to me. Okay. I'm coming. Coming. Okay. E agora vamos eliminar todos que estão olhando para yeah. direção de fuga. Uhum. -huh. Yeah. Right. Mhm. Uh Let's -huh. start. Yep. Coming. De novo? Yes, I'm on, I'm on. Yeah. Yes, right over. That's easy. Come on over. Okay. I'm coming. Chegou a carona. It it me. Okay, e <tose> é isso aí. Bom trabalho, rapazi. Missão cumprida, oficial.